Olá, meus amigos, que curtem o nosso programa Ana Catarina Show. Hoje estamos com uma convidada é, da Bela Vista do Sul, uma localidade aqui do nosso interior de Mafra, a Dona Júlia Peters. Tudo bom, Dona Júlia? Tudo bom, graças a Deus. Dona Júlia... É, a gente se conheceu através do seu filho, Rosalmo, uhum. e a gente foi lá na casa da senhora, é, conheceu como que é a casa da senhora, eu sei uhum. que o meu irmão era muito amigo era da Era muito amigo, do... nosso prefeito. É, uhum. o Carlinhos. é uma pena que ele faleceu, né, mas a gente considerava sempre muito querido. Até do casamento da minha filha, ele foi lá, pra, pra, pra, sim, na nossa casa e ficou... Uns um dia mais lá e tudo, de tanto que ele gostou. De tanto que ele gostou. Ah. A dona Júlia é uma mulher é, que tem é, um conhecimento. A senhora lê muito, né, dona Júlia? Eu tenho bastante. A minha vida foi de muito conhecimento. Na... A senhora continua lendo quantos livros assim por ano? Quanto o quê? Livros. Ah, livro? Ah, eu li o que, o que vem na frente é eu leio. Meu meu meu giro é dentista, ele traz um monte de livros, eu leio tudo. Dona julia o que me chamou a atenção em relação à senhora é que além da senhora gostar muito da leitura, é, a senhora também não para em casa. A limpeza, a comida, a horta, tudo a senhora que faz. Sou eu que faço hein? e gosto de fazer. O negócio eu tenho prazer de fazer. Não, não, não dá preguiça? <risos> não, não, não dá preguiça. Eu tenho uma, assim, uma, uma, graças a Deus, eu tenho saúde para me mexer. Mexo com as pernas, mexo com os braços, mexo tudo, sim. É, Dona Júlia, mas assim, como começou a história da Dona Júlia? Minha história? É, a senhora nasceu em, ali no, no, no Bela Vista é, ou foi não, em outro lugar. Não, eu nasci no, no Saltinho Canivete. A senhora nasceu no Saltinho uhum. Canivete. A família da senhora é Era do Saltinho? Era Bu? Ah, dos bu? Dos bu. E ainda tem, tem... Tem bastante família, só que estão tudo espalhado. Não estão mais no interior ali? Aqui em Mafra, ainda, não é em Mafra, é Rio Negro, ainda tem uns bu. Tem os bu, mas tem. o pessoal ali do Saltino Canivete acabou saindo. Lá, acabou seus bu. Tem, tem, tem, tem assim, né? antepassados só, né? Falando de passados. Ah. Dona Júlia, é, a senhora, quando mocinha, é, a senhora foi morar em outra cidade? Fui morar em Curitiba, mas é, daí eu trabalhei lá há nove, no, no, dez anos lá. Mas na época que a senhora foi, a senhora se lembra quantos anos você tinha? Quando eu tinha 18, quando eu fui, eu tinha 18 anos. E antes disso a senhora trabalhava na roça na, lá no... É, na, na, na, meu pai tinha moinho um e a gente trabalhava no moinho também dirigia aquelas rodagens lá tudo trabalhando na maquinário lá e a senhora achava assim que o futuro seria para uma cidade grande antigamente bastante meninas que eram no interior elas acabavam indo ou aqui para a cidade de Mafra uhum. Rio Negro uhum. ou indo para outras cidades e como que veio esse convite para a senhora morar em Curitiba foi da minha tia Com a minha tia ela tinha hotel dela comprou ela largou o hotel aqui ela comprou uma um, um bar lá em Curitiba. Daí ajudava a trabalhar também. Ah, daí a senhora trabalhou num bar? Mais mas fazia sorvete. Ah, fazia sorvete, <risos> sorvete. lá. E Eu ficou sou... nove anos morando em Curitiba. É, aham. Uhum. E como que, tipo assim, a Sarah, o que que achava de uma cidade grande, você saindo do interior, daqui da cidade de Mafra, o que que você achou, assim, que, qual foi o seu maior desafio de morar numa cidade igual Curitiba, saindo ali do saltinho do canivete? Porque antigamente era diferente. Era, e, nossa, muito diferente. Todo mudou, mundo tudo, tinha mudou. mais medo, mudou, não tinha internet. Não tinha, né? Nem... Quando eu cheguei, lá não tinha televisão ainda. Não tinha nem não, televisão. Não Começou, não. Na, até no, na casa da minha colega, é, nós fomos a televisão que tinha aparecido lá. Uh -huh. E como que foi esse desafio? O que, que a senhora sentiu, assim, o maior desafio de sair lá do saltinho e morar em Curitiba? Não, eu senti que, assim, é... Uh, mudou completamente, né, gente L lá em Curitiba. Então essa minha tia, ela vem pra bacana porque ela não, não gostou mais de lá. E daí eu fiquei trabalhando com os alemão, da, né, com esses alemão que eles foram para o Canadá. Eles tinham uma leiteria de alemão. Eu vendia café, eu vendia leite, eu vendia pastel, eu comia leite, eu comia pastelo, comia vendia de tudo, eu era coisa no balcão assim. E era tipo como gerente, faz tudo. Aham, uhum, aham. Uhum. E daí, mas, e o que que é, então assim, desafio a senhora não achou nenhum, assim, se acostumou de cara, assim, com, com a cidade grande? A gente se acostumou, porque daí né, minha mãe também foi morar para lá, né, e as minhas irmãs, cada um tinha uma coisa pra fazer. Então daí eu trabalhei também é, muito nessa, nessa leiteria, né, eu não sentava nem para comer, de tanto que eu trabalhava. Porque eu, eu, eu e assim, até hoje eu gosto de, de, de, de sentar só para comer mesmo, agora, né? É, não não, não, senta, não dá uma relaxada? Não, não, a gente não relaxou mais quase. Bem, só para dormir? Só para dormir, é. Eu não, gosto não de tá para, o cérebro para ligado. E de noite mesmo, assim, ainda vou costurar um pouco na máquina de costura. É, muito ativa. Uhum. Dona Julia, e daí como que a senhora estava lá em Curitiba, trabalhando nessa sorveteria, ficou amiga da família, depois uhum. a gente vai falar o que tudo uhum. mais aconteceu. Mas por que que a senhora resolveu voltar e daí foi para Bela Vista do Sul? Porque meu namorado era de Bela Vista. O meu namorado, dez, nós namoremos 10 anos. Quando a senhora saiu daqui, a senhora já tinha ele como namorado? Não, não tinha, porque eu fui com 18 anos então, eu estava com 18 anos lá em Curitiba, então daí eu casei com 28. Casou com 28 é, ficou enrolando ele. Enrolando. <risos> ele é não é. foi o homem que enrolou, foi a senhora que enrolou. É. Eu vi uns namorados lá e ele tinha outro aqui, mas não deu certo também. A gente resolveu vir aqui, porque é mais simples. E tudo mais simples, né? E a gente gostava de fazer as coisas. A senhora sempre gostou do canto? Trabalhou no quintal, eu gostava de trabalhar no quintal, plantar as coisas. E gosto de plantar as coisas ainda. Uhum. Daí a senhora resolveu, então casou com 28 anos. Na época, a mulher que casava com 28 anos já era titia. Já já era titia. Uhum. E, e, e como é, que a senhora conseguiu? Consegui porque, por causa que a gente, quando pegava férias, uhum. eu vinha para o Saltinho e daí ele também foi lá e a gente se namorou. Uhum. E quantos anos ele tinha? Ele, quando nós casamos, ele tinha 32. E você 28 28. oito. Ah, então ele também era mais não, velho. Não, assim. ele não era mocinho dele. Também não era mocinho. Não. <risos> Mas o que importa é que vocês se uniram, uh -huh. né? Tiveram dois filhos? Quatro. Ah, quatro, quatro filhos. filhos. Eu conheço dois. Eu, eu tenho um, uma moça, eu tenho uma filha em Curitiba, eles têm um, uh, ah, um gráfico. Gráfica e o que mais? E o, o outro? Mais a a, a outra, Tânia mora lá na, na frente, não. tem a Rita Tânia, a, essa que mora em Curitiba, e daí tem o Rosalmo. E o Rosalmo. O Rosalmo. É, e daí ficou para ali, e agora esses tempos, eu até vi as fotos na casa da senhora, essa família que a senhora trabalhou na cafeteria, na cafeteria, uh -huh, cafeteria uh -huh. era de tudo, um uh -huh. pouquinho, convidou a senhora para conhecer o Canadá. Canadá, fui para lá. Foi que ano, dona Júlia? Já faz oito anos, já? E a senhora foi conhecer o Canadá? Fui. Era para mim antes, mas é que daí meu marido morreu e tudo, né? A gente fica. Assim, daí deu certo que meu filho me ajudou bastante. E daí, daí tudo. Assim, fizeram votos, e eu fui. E o que, que achou do Canadá, dona Júlia? O Canadá é um país muito rico. Uhum. Canadá, só que era muito frio. Nós fomos no frio para lá. Tava nevando quando a senhora foi? foi muito frio. É? Mas lá era tudo aquecido, né? Ah, tudo aquecido, tudo a tecnologia. Aquecido. Tem. Sim. E, nossa. E, eles viveram... e a gente passeou muito, eu não conheci quatro cidades. Conheceu quatro por, por cidades. Porque só que esses do, do, que, que foram do Curitiba foram do Canadá, a gente tinha bastante conhecido lá. Porque do Boqueirão foi bastante gente para lá. Ah, foi um. Foi não foi mulher. só essa família, aí umas dez famílias a mais. Que se encontraram lá no canal. Toda a gente foi passear na casa dessa gente que tava, a gente se conheceu muito lá em Curitiba. E foi a senhora com a Rita? Com a Rita. E nem ficaram com medo assim? Não. Eu disse: Nossa, lá. a Júlia viajar de avião quantos anos, quantas horas? Eu disse: Não, não tenho medo. E eu fiquei mais, é, a Rita cansou mais do que eu. <risos> É que a Dona Rita é uma mulher que lê muito, uhum. e daí esse tipo de conhecimento, uhum. ninguém tira da gente, né, a leitura, uhum. e daí a senhora já tinha, não tinha viajado, mas já tinha experiência através da leitura, né, uhum. livros, revistas, uhum. que, que falava que era tudo tranquilo, então a senhora foi bem tranquila, assim, Foi bem a tranquila, e, é. e não fiquei doente, e graças a Deus... Porque aquele tempo a gente tinha que deixar uma, uma reserva no banco, porque se a gente ficasse doente, tinha aquela reserva, né? E graças a Deus eu não fiquei doente. Não ficou doente. E, dona Júlia, o que, que a senhora acha assim que a senhora assim, teve é, uma vida assim que saiu do interior, foi para uma cidade, voltou para o interior? É, tem muitas meninas... É, outras, Dona Júlia, né, que não uhum. quer dizer que seja Dona Júlia, que aconteceu isso na vida? A gente sabe que bastante pessoas saíram do interior, foram, tem algumas que não voltaram, porque antigamente a vida no interior era muito mais difícil. Era mais difícil, hoje é mais fácil. A senhora chegou a estudar até que série, Dona Júlia? Naquele tempo eu estudava só até 4 anos. Quarto ano, aprendeu Quarto ano. na leitura? Mas a escola, era de, de, aprendia de tudo ali na escola. Aham, e a Sara ficou, estudou até a quarta série, mas continuou estudando? É, continuou estudando nas, nas revistas. A Sarah gosta? <risos> gosta, dos, dos livros aí, gosta. E por isso que talvez a lucidez, né, porque o treino da, da, do cérebro é muito importante na leitura, jogos que, aham, usa, aham. que usam a concentração da pessoa. Aham. A dona Júlia tem 88 anos. 88 e pouco já. <risos> em julho, julho eu fazia 89. 89 anos. E não tem. Que problema de saúde que a senhora tem? Não, não um porque de dor de cabeça. Dor de, Só, de cabeça? É. Mas graças a Deus tenho saúde. Diabetes, pressão alta? Não tenho alta. nada, nem pressão alta, nem diabetes, nada. Né? colesterol, nada. A senhora acha que essa longevidade é pelo, pelo jeito que a senhora leva a vida? É, pelo jeito que a gente leva, porque graças a Deus a gente, desde pequena, já foi, foi, comia comida muito natural, né? Meu pai tinha mãe, nós, comia, nós se criávamos com broa de centeio. E daí a minha mãe tirava as vacas, fazia nata e comia broa de centeio com nata e mel, mas já era gostoso. Já é bom. <risos> e até também. hoje eu não invito a comer pão, porque pão, o, né? o, tá, pão o pão tá fazendo mal para a pessoa. Pão, né? pão... Eu tenho um livro do, do, adventista, do adventista, ele diz o de trigo. Barriga de trigo. Que estufa, né? Que estufa, Não estufa, consegue digerir, é. né? Muitas uhum. pessoas têm intolerância a glúten. Então, por isso que acaba a diabetes. Tem que tomar bastante água Bastante também, água, né? toma bastante água. É, porque a uhum. água... O ela chimarrão, é Chimarrão, tudo, a gente gosta. É. Mas isso que é interessante é a água, dona Júlia. Uhum. Tem que tomar água, porque o chimarrão dele já tem as, das ervas, uhum. né? Mas, dona Júlia, para as meninas que estão no interior, o que, que a senhora passa, assim uma mensagem, algo para alguém assim que às vezes quer sair, e a senhora teve o apoio da família, né, quando teve. a senhora uh -huh. saiu, né uh -huh. a teve, teve o apoio uh -huh. mas assim, o que que você assim, passa assim da história da dona Júlia para essas pessoas? pra, pra, pra, pra a moça do interior? isso ah. não, é que que hoje eles fiquem ajudando os pais hoje quem tá no interior eles tão, tão bem de vida também, né eles mudaram a vida, eles, eles plantam muito hoje com maquinário, né, e, e os, os filhos ajudam. Essas moças, rapazes também ajudam os pais, né? Aham, diminuiu o Por exemplo, local. no Saltinho, tá, tá, tá, tá, lá era diferente, hoje tá muito bonito lá, porque os, os filhos ajudam os pais. É, o Saltinho está virando uma cidade, né, tem é, tá. de tudo Aham. no Saltinho no Canivete. Aham. É, que, tipo assim, através de tudo que aconteceu de Eu tenho, então, os parentes, que, que os avós eram burros, então eles têm uma, assim, uma casa, de, que eles vendem morango, fazem, vendem moranguinho, que fazem, eles mesmo têm agricultura de morango lá e tem um estufa de fumo, mas daí eles, geralmente, os homens trabalham nos, nos, nos fumo. Aham, então é. o pessoal... Mas a senhora não se arrepende de ter ido para Curitiba? Morar para Curitiba? É. Não, não, eu não me acostumo mais lá. meus irmãos moram tudo chaveado lá para dentro, né? Naquele, naquele cercado foi chaveado lá para dentro. Uhum. E daí, não, não me acostumo mais, porque sair na rua também é perigoso, né? É um é ficar assim... É, mas, de... mas viver a vida... Na, na paz... Na paz, assim... A né? gente dormir bem de noite, comer bem, graças a Deus, eu como muito bem. Aham. Uh -huh. então, evito comer, embutido, evito comer muito queijo, porque muito queijo também não é bom. Uh -huh, muito o queijo. Também, o queijo também faz mal. Porque, por causa do aquário, né? Aham. Uh -huh. Tem, às vezes, de quando. E daí também, assim, comer muito mel, eu gosto muito de leite. Me criei tomando leite e comendo coalhada. E coalhada com. A mamãe fazia aquelas coalhadas, depois ela fervia e fazia requeijão, mas não subia na broa e tudo. Era muito bom tudo. Eu gosto de comer requeijão derretido, sabe? Quando ele fica mais velho? Ah, é. uh -huh. A minha derrete mãe derrete secava no solo um pouco? Isso, daí derrete Derreta, ele com faz. É que nem queijo. Aham, uh -huh, que nem queijo. Que nem queijo. Eu faço assim. ah eu é que é bom? Aham, uh -huh, Coma bastante desse. É, não é coma muito embutido, que você faz mal também. Mas eu posso comer uma linguiça? <risos> uma linguiça? Não, tudo bem. Como com tem pastor. Mortadela. Você faz no pastor, o pastor faz linguiça em casa, né? É, tudo linguiça, vertadela, é. chouriço, uh -huh. queijo de porco. É chouriço é muito bom também, ele faz. É bom com limãozinho, limãozinho caseiro, né, dona Ju? Uh -huh. Esse não tem limão melhor, né? Limão laranja. Uh -huh. Ontem ainda fiz, um, uh, uh, que tava quente, eu fiz um, um suco para o estômago uh, almoçar. <risos> tem que aproveitar tudo aproveitar, de casa. Aproveitar tudo de casa. É isso que é bom, mãe. Você mano, perde, né, tudo e tanto que tem. É, mas então leva pra mim na farmácia, pede pro usar uma Rita. Leva pra mim lá na farmácia, eu adoro comer, então, eu como com sal, irmão. Pois é, ontem, ontem, vem os pessoal de Curitiba lá em casa, ontem, ontem, foi ontem, ontem, né? E daí a moça foi comer esse limão com sal. Ai, eu adoro. É. <risos> eu também gosto é. Porque aquele limão no laranja ele é meio doce É doce é. Ele é azedo, mas é meio docicado uhum. <risos> Obrigada, senhora, Dona Júlia uhum. Obrigada, Rita, filha da senhora Que está acompanhando nós uhum. É. Uhum. E eu espero que você tenha gostado No nosso programa Gostei muito Gostou, Dona Júlia? Gostei e ah. Deus, Deus que ajuda que Tem tenha de... gente para fazer entrevista Né? É, não, mas sempre tem, dona é, sempre Tem? É. Sim, sempre tem alguém para contar uma história, uma mulher, um homem, uhum. que, que veio de outra cidade, ou que nasceu aqui na cidade. Uhum. É, a gente conta de tudo assim, um pouquinho assim, histórias diversificadas, uhum. né? Mas sempre tem, sempre eu vou conversando com um com o outro uhum. e a gente convida para participar do programa. E também você que está assistindo nós, se tiver alguma história que você acha assim, interessante, uma história de vida, de superação, de empreendedorismo, é, manda um WhatsApp para nós, é 9249-5803. Que a gente vai ter o maior prazer de entrevistá-lo. Então, uhum. obrigada, dona Júlia. Obrigada a vocês. Um... Meu prazer é, é. Tudo isso aí é um prazer pra gente, né? Mas então tá jóia, dona Júlia. Muito obrigada. Até a próxima sexta-feira.